É, o projeto Tratando Ideias eu acho que foi muito rico e contribuiu muito para a, a, a questão do conhecimento sobre algumas temáticas e até do aprofundamento, né? É, por quê? Porque são temáticas que geralmente tem, carregam um estigma de quem não pode ser falado, né? e isso acarreta muitos, muitos problemas que poderiam ser evitados tipo é, é, problemas sociais, doenças sexualmente transmissíveis eu acho que todos os assuntos me estimularam muito até porque eu já tinha é, é, algum acesso a esses assuntos mas eu acho que aqui, é, é, se discutir redução de danos eu acho que foi muito massa, porque é Além dessas temáticas que já não são discutidas, redução de danos é uma temática que carrega um estigma que geralmente em outros lugares não se, é, optam por não discutir o que carrega o estigma das drogas, né? E não é só isso, né? A gente sabe que redução de danos é uma estratégia de redução de agravos de N aspectos, né? Mas, assim, eu achei importante é, ser discutida essa temática aqui porque abriu muito os olhos da galera e também fez link com todos os assuntos que estavam sendo discutidos. Né? Se a gente tem acesso a essa informação, eu acho que é obrigação da gente estar tá pautando essas questões. Né? Até pela questão de, de visibilidade e porque faz parte da nossa realidade. Né? É, essas questões perpassam a, a nossa realidade.